Pessoal, é, eu terminei de ler o livro do Bertrand Russell, esse que eu ia comentar, que é o No Que Acredito. Eu já conheci o Bertrand Russell de um livro, eu não terminei de ler, mas eu li uma boa parte dele, que se, se chamava A Conquista da Felicidade. O Bertrand Russell ele, ele é um ateu né, muito ativo, ele é, ele é muito conhecido pelo, pelos seus livros e suas conferências que... Que ele dava sobre divulgação da ciência e da filosofia. A, o, eu, eu pegava esse livretinho aqui e ficava lendo na hora, na hora que acabava o almoço. Ele estava lá no chão, meu, na minha sala, no CBPF, e ficava folheando, lendo. E ele vai, ele vai seguir mais ou menos a mesma filosofia que ele fala no, no, nesse livro da Conquista da Felicidade. Ele vai falar sobre como, como viver uma vida virtuosa ele vai dar a máxima dele né de que a vida virtuosa ela basicamente é uma vida dedicada ao amor com conhecimento né ele dá até exemplos de casos em que a pessoa tem conhecimento mas não tem amor ou casos em que ela tem amor mas não tem conhecimento é, o livro ele vai comentar e vai fazer críticas é, com como ele é um um ateu ele vai fazer críticas ao, ao ao cristianismo, mas por outro lado ele vai dar propostas muito interessantes, como por exemplo o conceito de salvação coletiva. Ele vai criticar a, a religião institucional que pega uma, uma salvação individual, né? Tipo eu, eu procuro ser uma pessoa boa para poder ganhar a salvação minha e não e, e, e não pensa não penso numa coletividade, né? Ele vai falar dessa questão. É... O livro, ele... o livro ele... Ele trata de vários assuntos né? é... ele, No finalzinho ele peca, ao meu ver Porque como ele tem um pensamento modernista né? Ele vai botar toda a fé dele no conhecimento científico né? Ele chega ao ponto de falar que Acredita que uma pessoa que não tenha caráter no futuro vai poder tomar um remédio assim como as pessoas é, são é, é, se ouvirem focos pra ele não liga não porque jogo do Flamengo tá rolando então, vamos lá. ele vai comentar sobre ele vai falar que é só tomar o remédio porque tá tudo resolvido né e a gente sabe que não é bem assim ah, outras, coisas, outras coisas que ele comenta no livro é sobre a questão moral eu gostei muito porque ele vai ter uma abordagem moral tem muita gente que critica né? esse, esse tema do livro é exatamente assim, a pessoa religiosa acredita que o ateu não tem fé e não tem moral, e pelo contrário, ele vai dar uma uma expressão de moral é, muito boa né? do ponto de vista de vista dele laico é, só que assim, o que ele não percebe é que o que ele acaba falando é, é um pouco o que a religião fala, ele vai ele vai pontuar a questão da inveja, como um, um, o grande mal da sociedade como um todo, né? Como a causadora das guerras, por exemplo. Ele, ele fala da questão da inveja do, do mais velho perante ao mais jovem, enfim. É, são, são essas questões. O livro é rapidinho de ler. É, eu... Aconselho a você ler, é dessa, editor, é dessa edição Pocket, que tem sempre coisas muito boas, que é da LPM, né? Essa daqui é a Pocket Plus. E, enfim, uh, no finalzinho, conta um pouquinho da história que ele foi o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, né? E, então é isso, gente. É, eu estou na minha leitura da, do volume 2 do Max Gallo, da Revolução Francesa. Eu posso dizer uma coisa, depois que morreu o Luiz XVI, a impressão que me dá é que o ator principal da história morreu e que a história perdeu seu sentido. Eu, o que eu vejo nessas, nessas 128 páginas que eu já li até agora, é, um, é, um, é uma coisa assim, meio mistu uma mistura, uma luta por poder, mas depois eu faço um comentário mais detalhado desse livro aqui. Eu acho que esse aqui vou demorar para terminar de ler, porque eu tô eu, eu tô pegando minhas atenções a esse daqui, que é o Aprendendo a Aprender, uma introdução à metodologia científica. É do Cleverson Bastos e Vicente Keller. É... eu peguei esse livro assim, é da editora Vozes, para quem quiser saber, é, esse aqui era da biblioteca particular do meu cunhado. O Rogério, e aí eu pego uns livros dele fico lendo de vez em quando né a... Ah, esse livro ele tá sendo assim algumas dicas ele dá outras coisas eu, ele acrescenta com informação mas também rapidinho eu leio ele ele é fininho e daqui a pouco eu vou estar comentando sobre, sobre mas eu diria que basicamente ele me, fala, ele me acrescentou algo sobre como que como que eu devo estudar né e como que eu devo re remodular minha forma de pesquisar, enfim. Eu estou aprendendo bastante e é o tipo de assunto. Eu sempre gosto de pegar livros que falem sobre alguma situação minha, né atual, alguma coisa que vai me ensinar tá, a história que eu estou vivendo. Então é isso, gente. Eu não estou não aqui, né estou com o meu livro, que é, na verdade é uma cópia do, de um livro que fala sobre mecânica quântica, só que numa abordagem... É mais moderna, né? E é do Asher Pérez. E para quem trabalhou com formação quântica, conhece esse autor. Enfim, é, galera, essa semana tá super atarefado. Assim, muita coisa de estudar, coisa muito difícil. Que estou aprendendo na, na no doutorado. É, rezem por mim que tá bravo, mas eu tô fazendo esse vídeozinho pra, pra deixar o canal vivo pelo menos. Então é isso aí gente, valeu, até a próxima.